Olá Guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais uma exploração. Galera, olha onde eu estou, cara. Olha essa casa. Acabaram de passar essa casa aqui para mim. Estava atrás de uma outra lenda e acabaram de passar essa casa, essa casa aqui para mim. Falaram para mim uma história aqui muito sinistra. Na verdade, falaram que a casa talvez nem estava de pé, mas tá aí, ó. Vamos entrar lá dentro para ver como que é essa casa. O que foi passado, pessoal, que essa casa aqui é conhecida como a casa do feitiço morava uma feiticeira aqui nessa casa, uma mulher, morava ela e três filhos dela e ela mexia com magia negra, feitiçaria, esses tipos de coisa pessoal e tinha um outro pessoal de uma outra religião que não gostava do que ela fazia se revoltaram contra ela e vieram aqui ó, e esfaquearam ela na frente dos filhos diz que os filhos depois foram adotados por outras pessoas e a casa ficou abandonada então, hoje a gente vai entrar na casa do feitiço. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Bom, pessoal, olha essa casa como que ela é por fora. Cara, o mato tá tomando conta ali, ó. Pelo jeito, ó. Tinha uma árvore enorme aqui, ó. Cortaram ela. Ó. Tronco. A árvore da casa do feitiço. Ó, tá aberto ali a porta ali, galera. Vamos tentar entrar pra ver. Boa tarde. Alguém aí ou de casa? Vai ter quem aqui, né? Ah, meteu um bicho aí, velho. Licença, cara. Olha isso. Mano, olha essa TV. Parece que tem um barulho. E de bicho aí, mano. Galera, que casa sinistra, mano. Que casa sinistra. Tem um clima muito, muito pesado aqui dentro, cara. Muito pesado mesmo. Tô tudo arrepiado. Olha essas paredes. Tudo cheio de teia de aranha. Olha a casa. Olha isso mesmo. Pessoal, algum bicho aqui, ó. Tem fezes de bicho aí, ó. Ou alguém mesmo? Né? Creta. Cara, que casa que dá medo, né? Ó. Oh. Ipa. Os ali não se armário, pode ser bicho. Ui, tem uma cama aí, mano. Credo, velho. Ó. Oh. Ai, é rato, mano. Deve estar tá cheio de rato aí dentro. Tá desfogando, deve ter ninho de rato, alguma coisa assim. Credo, velho. Ó, estão fazendo barulho. Olha a cama. Você é louco, velho. Aí, cara, tá cheio de rato ali, cara. Deve ter ninho de rato ali dentro. Credo. Ó. Que casa bizarra, mano. Oh! Passou triscando no, na minha cara, mano. Olha o carro de abelha lá, enorme. Rato aqui nessa casa é a mesma coisa que Rapaz do céu, o tamanho do de abelha, mano. Se tem abelha lá, eu não sei, mas que tem um cacho de abelha, tem. E ele é enorme. Olha isso, como, acho que ela dispensa. Uma porta aqui. barulho ó, oh, um morcego galera a casa aqui é muito sinistra tá cheio de bicho fiquei todo arrepiado mas é muito da hora, cara, Eu vou voltar aqui de noite porque agora esse horário já dá pra sentir que tem um clima muito pesado, muito pesado mesmo dá para saber que a casa é muito assombrada mesmo e é isso aí galera vamos embora tem que tomar cuidado que tem muito rato muito bicho aqui também e é isso aí vamos embora galera vamos sair dessa casa galera deixa muito like se inscreve no canal a casa do feitiço. Fui.